Fiz um pedido, creio fui atendido Era só um menino brincando com os amigos E nessa aqui pra lembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o um sorriso Tudo que eu acredito não demora eu conquisto do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé Expressar que ando tô chorando de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 Do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de se minha fé Expressar minha dor chorando de joelho.